Esse aqui é um vídeo clickbait mesmo, porque hoje eu vou te falar sobre 5 coisas que você não deve dizer em inglês. Vamos lá! What's up, learners? Aqui é o Júnior Silveira e hoje neste vídeo eu vou mudar a sua vida. Você nem vai dormir de noite de tão emocionado que você vai ficar, porque eu vou te mostrar cinco coisas que você não deve dizer em inglês, ok? Então prepara aí o caderno, prepara as anotações. Toma nota de tudo isso daí para não passar carão na próxima vez que for falar isso. E fica atento nesse vídeo até o final, porque vai aparecer alguma coisa diferente aqui. Eu quero que você me explique nos comentários o que, que é, beleza? Então vamos lá, ah, mas antes é o seguinte. Antes eu quero pedir encarecidamente a sua inscrição. Inscreva-se neste canal. Estamos quase chegando aos 100 mil inscritos. Olha só que coisa, faltam mais 20 e poucos mil. Não, pouca coisa, não falta muita coisa. Mas nós estamos chegando ao nosso objetivo, quase 100 mil. Aí E quando eu completar 100 mil inscritos, eu, atenção, vai ter uma surpresa aqui neste canal hein? Vai ter uma surpresa, você quer ver essa surpresa? Sabe o que, que vai ser essa surpresa? Não vou contar não, porque senão não é surpresa Inscreva-se neste canal, ajude a compartilhar conhecimento para o seu país Logo você saberá Não se esqueça também de ativar ele O Belzinho, esse cara é genial, é seu amigo Ele é quem vai te avisar toda vez que um vídeo novo estiver no ar Primeira coisa que você não deve dizer em inglês é o have No sentido de existir é isso mesmo, esse é um erro muito clássico. Eu, inclusive, já fiz um vídeo aqui neste canal, aqui ou aqui nesse card no nunca Sego a ordem. Eu fiz um vídeo até com a Cintia, a Cintia Sabino, minha querida grande amiga teacher também. É, sobre, sobre isso, quando você dizer, disser que tem no sentido de existir, não use have. Porque o have é só para posse, é, posse, ou seja, I have a car, I have a book, I have a cell phone. Né? Eu tenho, tenho, tenho. Quando é ter no sentido de existir, por exemplo, ah, tem um carro na rua. Você não vai usar o have, você vai usar o there is. There is a car. É, tem um carro? Se você vai falar que tem um livro em cima da mesa, there's a book on the table. né? There is a book on the table. Mas não diga have no sentido de existir. E sim there is para uma coisa só, singular. There are para o plural, para mais duas coisas aí. Ok? A segunda coisa que você não deve dizer em inglês, eu anotei aqui na minha cola, é... Você colocar o artigo A ou a, né, como algumas pessoas também pronunciam, uh, antes de adjetivos sem complementar. Como assim, Júnior? Por exemplo, você não pode dizer, it's a beautiful, sabe? It's a beautiful. Se você traduzir, vai ficar assim, é um bonito ou um, é uma bonita. Mas é um bonito, é uma bonita o quê? Sei lá. Aí você tem que complementar, sei lá, it's a beautiful girl. É uma garota bonita. Agora sim. It's a beautiful girl. It's a beautiful dog. É um cachorro bonito. Entendeu? Então você tem que complementar. É um ou é uma bonito? Bonita o quê? Você não pode falar It's a big. Sabe? It's a big o quê? It's a big house. It's a big. Uh, sei lá, it's a big avenue. Tem que complementar. Assim também como você não pode usar o artigo and, certo? Porque antes de sons de vogais. Então você não pode falar It's an expensive. É um caro. É um caro o quê? It's an expensive, sei lá, it's an expensive cell phone. It's an expensive, sei lá, t-shirt. Tem que complementar, meu querido, minha querida. Ok? Do, do you understand that? Good. É porque eu vejo muita gente respondendo, né? Ah, it's a good, it's a nice. Sabe, colocando um artigo onde não deve. Então, nesse caso, você fala, it's good, it's nice, it's big, é legal, é bacana, é grande, sei lá. Mas se você for usar o I e o N, tem que complementar, ok? Outro, outra coisa que você não deve dizer em inglês é... Coloca aí flash na edição, number three, muito bem. Você não, não deve dizer boa noite na hora que você está chegando em um lugar. Não diga boa noite usando o good night. Good night não é boa noite de chegada. Good night é boa noite de saída. Quando você está saindo do, da, do lugar, se despedindo dos seus amigos, Aí você dá, tchau pessoal, bye bye, good night, boa noite Quando você está chegando no lugar e é o boa noite de chegada De cumprimentar as pessoas, é o good evening Good evening, ok? Então diga é good evening Ei pessoal, tudo bem? Hello, how are you? Good evening Não good night, good night é só para sair, beleza? Outra coisa que você não deve dizer em inglês Na verdade tem a ver com pronúncia, né? Eu não dou muitas dicas de pronúncia aqui neste canal Mas eu acho que é legal falar sobre isso Sabe essa palavrinha aqui, ó? Como é que você pronunciaria ela, hein? Fala pra mim. Fala aí comigo. Vai, como? Se você respondeu such, beleza. You got it. This is the right pronunciation. Essa é a pronúncia certa. Such. Se você, você, por acaso, meu, se você, meu amigo, falou por acaso suck, tá errado, ok? Não é essa a pronúncia. Porque suck se escreve assim, ó, dessa forma. Viu? É um pouquinho diferente, né? E, e suck significa chupar. Então, se você fala uma frase assim, ó, por exemplo, He's such a nice guy. He's such a nice guy. Beleza? Ou seja, ele é um cara tão legal, né? O such ele tem uma tradução tipo de tão, bastante, alguma coisa do tipo. Se você fala assim, he's such a, a nice guy. É tipo, ele é, me chupa... É um cara legal? Alguma coisa do tipo, sabe? Vai, vai sair tudo, menos o que você quer dizer. Então não diga suck, ok? Suck é isso aqui. E such é isso aqui. Beleza? Não confunda. É chupar. E a última coisa, a última dica aqui também é de pronúncia: que é a palavra vegetal em inglês. Como é que você diz essa palavra aqui? Fala aí pra mim. Certo, se você falou vegetable, beleza, tá certo. Vegetable, né? No ve. Vegetable. Agora, se você falou vegetable, não é vegetable, ok? Vegetable não existe. Então, a, a pronúncia é vegetable. Vegetable, tá bom? Muita gente confunde, então tá aí, arrume isso daí pra não, pra não falar mais de forma equivocada, beleza? Você por acaso cometi alguns desses erros que eu citei aqui, deixa aqui embaixo nos comentários. Não tenha medo, pode falar, abra seu coração para nós, porque nós vamos rir com você e não de você. Porque esse é, é, faz parte do processo de aprendizado, né? isso que é o barato. A gente errar, ser corrigido, né? de tanto que, que se a gente é corrigido, a gente não, não erra mais. Então é legal né? você errar mesmo. Porque quanto mais você raia, mais te corrigirem, mais você vai aprender. E aí a gente vai dando risada com, né, junto com, erros com os erros dos outros, e aprendendo e se divertindo. E assim é que funciona, é assim é que tem que ser. Alright? So that's it for today. Ah, por favor, peraí, me siga lá no Instagram, arroba Oficial, porque você tá perdendo conteúdo extra lá, hein? Me segue para fazer a pole time. Manda perguntas lá pra mim no Junior, help me! E também, não se esqueça que lá também tem a Paul Time musical com a Song Class. Mano, meu Stories é cabuloso. Vai na minha que você brilha que a qualidade é garantida. So that's it for today. Thank you very much guys for watching. E lembrem-se, todos vocês, e lembrem-se, lembrem-se. Lembrem -se. See you around. Bye. Nossa, hoje eu tô inspirado